o que você acha da gente responder comentários hoje? Mas tem comentário para responder? Puta, tem um monte. O pessoal comenta nos vídeos. Faz! Tem que marcar no caderno as perguntas. Não, eu vou pegar, eu vou selecionar. Na hora. Eu vou selecionar alguns agora. E aí a gente olha e vê qual foi o melhor e, e responde. Tá, na primeira vamos tomar banho, tomar um café e pronto faz isso. Melhor. Seguinte, prometemos pra vocês aí trazer dois vídeos na semana De terça-feira seria vlog, de quinta seria tag A gente não fez nenhum vídeo de tag Mas a gente vai fazer o seguinte Vamos responder comentários de vocês, beleza? Então é isso, eu vou selecionar alguns comentários aqui E daqui a pouco eu volto Então aguarda um pouquinho Se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe Deixa o like aí, compartilha o vídeo Sei lá, mano, manda pra alguém Manda pro um amigo seu, cola aí Comenta também que vai ter mais respostas de comentários seus, beleza? Seguinte, o pai tá tomando banho, tá bonitão, fiz a barba, fiz logo dois cortes aqui ó, um aqui, outro aqui Mas não vou deixar essa bala não, porque fazer barba com a gilete cega é nisso que dá, mano A gente acaba se cortando tudo aqui, eu tô, tô uma barba, calma, isso não é uma chupada, isso é uma marca, tá mano? Isso daqui eu me cortei, tô cortado, o pai tá cortado Então é o seguinte, mano, eu sei que eu prometi pra vocês o quê? Eu falei assim, que eu vou trazer de terça-feira vlog, quinta-feira, tag mas a gente não tem uma tag ainda, a gente não fez e por que, que esse vídeo está saindo na sexta? Porque o pai tá sem tempo, mano. Tô pensando em trocar o dia, porque aí eu tenho tempo de fazer alguma coisa. Que nem ontem, o meu vídeo deu problema. Eu ia postar de manhã, acabei postando de tarde, porque não deu tempo e assim por diante. Imprevistos acontece. Mas é isso, mano. O vídeo de hoje vai ser o seguinte. Eu vou responder algumas perguntas do comentário. E quem vai me ajudar hoje vai ser ela, a baixinha mais brava do YouTube. Amanda! <risos> Vai, feito Já aqui. sabe, né, Guia, né? E ele, o garoto mais antenado de tudo. Ele tá na onde, amor? Fala onde está. No telefone. Que... Mas e que mídia? Tá no YouTube. Tem que ser É o garoto YouTube. Bom, o meu primeiro comentário foi da Bianca Pereira. Ela comentou assim. Ah, Fê, eu gostei. Vai ser legal você fazer mais vezes e eu vou assistir a todos. Bom, mano, a Bianca acompanha o canal já faz um bom tempo, acho que quando eu fazia a live na Cube TV ela já acompanhava, então ela falou que tá gostando muito dos vlogs e pra mim continua assim. Bianca, valeu, muito obrigado, você tá sempre dando essa força, isso é muito importante pra gente, beleza? Então, valeu. O outro foi o Gustavo Patrick, ele colocou assim, escutou o meu conselho, né, Zé Ruela, mito? Bom, você tá ligado que eu sempre quis fazer um estilo de conteúdo dessa forma, que seria o vlog, mas eu sempre tive mais tempo pra gameplay do que vlog, nunca tive muita coragem também de ficar saindo com câmera na rua, essas coisas. Então, mano, valeu aí com certeza, eu vou sempre escutar o conselho dos bro aí, e é nóis, Gu, tamo junto. Um beijo pra você, moleque. O outro foi o Pablo Ricardo, ele colocou, gostei muito... Gostei muito, mano, do seu vlog. Deveria fazer mais. Pablo, valeu, mano. Muito obrigado. Seu comentário é muito importante, porque assim eu sei se tô indo bem ou não, mano. E se você tá comentando no meu vídeo, é porque com certeza tá legal. O próximo foi o VN Game Over. Ele comentou, força pra vocês, mano, vocês são uma família muito unida, graças a Deus. Bom, Vênia já é uma pessoa nova aqui no canal, mas ele já tá sendo muito massa, ele tá sempre comentando. Eu acho que eu não vi ainda um vídeo que ele não tenha comentado, depois de que eu comecei a fazer os vlogs aqui. Então, Vênia, muito obrigado, moleque. Com certeza a união faz açúcar, mano. É nóis. O Paraná comentou, gurizinho, tem o mesmo nome do que eu. Pois é, mano. Pra você ver que muito pequeno. Ele tem o mesmo ano que você. E acho que vocês moram no mesmo país, hein? Caraca. É. Massa. O próximo foi o PM Pablo. Meu, parabéns pra sua mulher. Pro... Não pode falar. <risos> Me deu água na boca aqui. Vou passar a semana com vontade de comer essa lasanha. Bom, Pablo, na moral, a lasanha ficou muito bom. Muito bom mesmo. Eu sei que a gente não passou muito bem as receitas, né? Porque. A gente tava fazendo a primeira vez que eu tô fazendo algum vlog cozinhando em casa com, com a mulher. Então, é, mano, espero que você realmente tenha gostado. Tamo junto, mano. Valeu, Pablião. Um beijo pra você, moleque. O próximo foi do Gadu de Max. Ele colocou canal top, conteúdo. para uh. fala, fala, não falar Sucesso, irmão. Valeu, Gadu, tamo junto, muito obrigado pelo seu comentário, o canal tá em desenvolvimento ainda, o canal tá em desenvolvimento ainda, mas a gente pretende crescer muito mais e melhorar muito esse conteúdo, então não esquece, continua comentando aí, tamo junto, molecote, é nóis. O próximo foi o Guigui da ZL, ele colocou o canal, gostei muito, mas um inscrito tamo junto. Bom, mano, o Gui da ZL é um moleque novo também aqui no canal, mas é muito gente boa. Eu, ele mora até perto de casa, tá ligado? É, ele mora aqui na... Puta... No Savoy, se eu não me engano, né, Gui? Eu acho que você mora no Savoy. Então, Gui, boa sorte aí na sua carreira de MC, mano. Tamo junto, colei lá, escutei uma música sua. Show de bola, mano, é nóis. O próximo é o José Gabriel Ele colocou 50 fatos sobre vocês Bom, mano 50 fatos sobre a gente Vai ser muito massa Eu não tinha pensado nessa Valeu a ideia Vou guardar aqui, ó É, o Cris Vlogs BR comentou Legal o ventilador pra matar zumbi Bom, eu acho que essa daqui tem que responder você, né? <risos> Mas eu não falei ventilador <risos> Mas é... Eu falei, você queria Eu pegar Eu falei faca. Tirador. Falou a faca, mas é. não, Você pensou em quê? Pô, é, você queria pegar é. um bagulho aleatório? Responde Esse essa de é sua, não falei isso não. Descontrol. Ou eles, tipo assim, a câmera não é a câmera, é a pessoa. Ele tá querendo dizer que a gente direciona mais a conversa aqui, entendeu? Vou tentar falando de novo. Vai. Vai sair certo dessa vez não. O descontrol comentou Os seus vídeos estão cada vez melhor Tá tendo mais presença da câmera, sabe? Parece que vocês Não vou conseguir falar essa pergunta Você está <risos> Parece que você está conversando com outra pessoa Parece que você está conversando com outra pessoa E seria o público E seria o público Tá bem melhor Parabéns Parabéns <risos> Que fazer uma vontade. Bom, bom, a leitura tá, ó. <risos> <risos> a leitura tá perfeita, cara. Eu, eu me impressiono cada dia mais. Mas valeu, Gimba. Tamo junto. É nóis, moleque. Eu espero que você esteja gostando mesmo, porque você sabe quanto isso dá trabalho pra gente, mano. Então, é nóis, valeu. O SC na veia comentou, bem, tá ótimo o seu vídeo. Valeu garoto, espero que você esteja gostando de verdade, eu conto com mais vezes você aqui nesse canal, então mano, não esquece, toda vez que tiver vídeo, mano, colo e vem assistir, beleza? De preferência, terça e sexta, a partir de agora. Acabou? Tá, hum? é. <risos> <risos> Também tá gozando. Acabou, tchau. Bom mano, então essas foram as perguntas de hoje Espero que você tenha gostado Se gostou não esquece, deixa o like, compartilha o vídeo Mano, deixa um comentário Pode ser que... Tá assistindo YouTube. Pode ser que na próxima a sua pergunta esteja aqui Então mano, vai lá Já começa desde hoje aqui embaixo Começar a comentar, mano Por mais que eu responda os comentários aqui Eu também vou pegar e fazer algumas perguntas E respostas aqui nesse canal Beleza mano? Então é isso mano, o conteúdo fica por aqui Até a próxima Ciao, uh, wish the grace would hit me, yeah uh. Watch my hype man bell me, uh About to lose my mind, I think I'm catching that hysteria, uh back like session one sauce with my day, ones coming on top, making hits in the beast still not. Had a great year, hope that's not so Yeah Young Josh, yeah, I'm sorry had you waitin' Swear to God man, fan so impatient.